Quem é verdadeiramente Afrodite? Quais são as suas faces de poder? Como despertar em nós a sua sexualidade sagrada? Tudo o que você precisa saber sobre Afrodite e seu poder de atração, sedução e transformação aqui nesse vídeo. Então assiste ele até o final. E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e aqui a gente fala sobre magia e espiritualidade direto com o um bruxo de verdade, então que o sol possa iluminar o um nosso encontro. Hoje nós vamos conhecer os mistérios e segredos mágicos da deusa Afrodite diretamente do passado dos povos primitivos que a cultuavam. Aprender a trabalhar com os seus símbolos, ervas, animais de poder e realizarmos um ritual juntos de conexão com essa deusa. A deusa Afrodite, ela está no subconsciente de todas as pessoas que de alguma maneira tiveram contato com a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 Então hoje falaremos sobre a tão aclamada e uma das mais famosas deusas da mitologia grega, que é nada mais nada menos do que Afrodite. Mas se eu contasse para vocês que Afrodite na verdade não é uma deusa grega, vocês vão acreditar em mim? Calma, que tudo tem uma explicação. Vamos começar do início. Antes de eu falar aqui sobre as características gerais da deusa, quais os aspectos que ela se relaciona ao longo da história, eu vou falar sobre a origem e, especificamente, a origem de seu culto. A gente tem que lembrar, como já foi dito em alguns vídeos anteriores, quando a gente falou aqui sobre Grécia, que a Grécia era formada por diversas cidades-estado e elas eram autônomas e muito diferentes culturalmente entre si. Algumas ficavam mais na região do Ocidente, mais próximas à Península Itálica, e elas tinham uma certa composição. Elas tinham determinados deuses e deusas que eram mais cultuados. Já outras cidades mais próximas do oriente tinham influências de outros povos e o resultado era uma outra coisa. Então nós sabemos que o culto a Afrodite era muito forte nas ilhas de Chipre, Citera e na cidade de Corinto. E o que esses locais têm em comum é que, na época da Grécia Antiga, eles eram frequentemente visitados pelos povos fenícios. A Fenícia ficava na região onde hoje é a Palestina, ali pegavam também um pouquinho do Líbano e também da Síria. Essa região era banhada, é claro, pelo mar Mediterrâneo, e isso fez com que essa civilização se tornasse conhecida por sua expansão marítima. Tanto que, um pouco antes de Roma assumir essa posição, os Fenícios eram a principal civilização que se estendeu ao longo do Mediterrâneo, chegando até a Península Ibérica. Inclusive, foram eles que fundaram, no norte da África, a cidade de Cartago. Mas, então, o que isso tem a ver? Como essas regiões eram muito frequentadas pelos fenícios, é claro que havia não só um câmbio de mercadorias e produtos, mas também um intercâmbio cultural. E o principal culto dos fenícios era a deusa chamada Astarte. Ela era filha do deus Baal e era associada à lua, à fertilidade, a sensualidade e a guerra. Alguns pesquisadores também correlacionam Astarte com outras deusas importantes de outros panteões, como no Império Babilônico, a deusa Ishtar, ou no Sumério, a deusa do amor Inanna. Então sabe-se que o culto a todas essas deusas era muito semelhante e os atributos a elas associados eram os mesmos. É difícil dizer quem pegou de quem nessa troca já que aquela região, principalmente da Babilônia e da Mesopotâmia, existia um intercâmbio cultural muito forte. Mas o que se sabe é, sem dúvidas, Afrodite veio do Oriente. E com base nessas deusas é que houve a ascensão do culto a Afrodite em terras gregas. Quando falamos sobre a genealogia e o mito de criação dessa divindade, a gente esbarra em algumas informações conflituosas nós temos duas principais teses acerca do surgimento da deusa. Na versão mais antiga, declamada por Homero, Afrodite seria filha de Zeus junto com Dione, a deusa das ninfas. Já numa versão posterior, naquele compilado conhecido como Teogonia, escrito por Exildo, já mencionado aqui nos outros vídeos, conta que o nascimento da deusa ocorre quando Cronos, ao enfrentar e matar o seu pai Urano, o deus dos céus, corta a genitária de seu pai e joga aos mares. Deste movimento surge uma espuma e dessa espuma surge Afrodite. Inclusive há algumas tentativas de estudos etimológicos que associam o nome de Afrodite como a surgida das espumas ou algo do gênero. Afrodite então tem como características principais todos os aspectos associados ao amor de Eros ou o amor erótico. Eros inclusive que é Filho da própria Afrodite. Nesse mito do seu nascimento, ela sempre é associada com a figura adulta. Então, Afrodite não passa pela infância, ela já nasce na idade adulta. Também um ponto muito importante na parte simbólica, que já era apresentado nos seus cultos do passado, era a força de gerar o aspecto da criação. Bem como ela também era um símbolo maternal, o que fica explícito em uma das passagens da mitologia, em que ela se sacrifica pela vida de seu próprio filho, Enéas. Das histórias mais famosas da mitologia associadas a Afrodite, nós temos o seu casamento com Hefesto, o mais feio dos deuses. Hefesto, às vezes tido como um deus, às vezes tido como um titã, é aquele deus das forjas, o ferreiro, o cara associado ao trabalho braçal. A gente tem que lembrar aqui que na Grécia histórica, o trabalho braçal físico era um trabalho indigno, porque os homens puros faziam um trabalho intelectual, seja como filósofo, como poeta, até mesmo como comerciante, mas o trabalho com as mãos era destinado aos escravos. Então, se a sociedade se comportava e pensava dessa forma, a gente teria um reflexo disso nos mitos. Assim, o deus associado ao trabalho com as mãos era o mais feio de todos eles. E por que, afinal, Afrodite se casa com ele? A gente tem, de novo, duas versões. A primeira delas é bem simples. Zeus, com medo que os deuses ficassem guerreando entre si no Olimpo pela mão, pelo amor de Afrodite, ele ordena que ela se case com Hefesto. Já uma outra versão, que tem um pouquinho mais cara é de mitologia grega, já que tem um pouco mais de drama, Hefesto, ao ser expulso do Olimpo pela sua mãe Hera, ele trama uma vingança contra ela e aprende em um trono mágico que ele criou. Em troca da liberdade da sua própria mãe, ele pede à deusa mais bela de todas, Afrodite. E assim, nessa versão, para ter sua liberdade, era fez com que Afrodite casasse-se com Hefesto. Independentemente de qual seja a história, a conclusão é a mesma. Afrodite trai constantemente Hefesto com diversos deuses, mas principalmente com Ares que é muito conhecido por ser o deus da guerra. Com Ares, ela teria tido cinco filhos. O já citado Eros, o seu irmão Anteros, que seria o amor correspondido ou algo do tipo. Deimos, algo parecido com pânico. Harmonia, que seria uma divindade da paz e do equilíbrio. E por fim, Phobos, ou o medo, que dá origem à ideia de fobia. Em uma das passagens que se conta dessas traições de Afrodite com Ares, que inclusive era irmão de Efesto, Efesto ficou sabendo dessa traição e pegou os dois no flagra. Ele fez uma espécie de rede invisível e conseguiu prendê-los ali, bem no momento em que eles estavam executando o ato. E com isso ele chamou todos os deuses do Olimpo numa tentativa de envergonhá-los perante todos os outros deuses, como uma vingança por esse adultério. Na história da Odisseia, feita por Homero, já é considerado como um divórcio. Afrodite aparece como deusa consorte de Ares. Então seria posterior a esse rompimento entre Afrodite e Efesto. E é interessante falar isso porque, para aqueles que não lembram, quando a gente fala sobre Ilíada e Odisseia, a gente está falando sobre a história dos deuses, como eles deram origem à Guerra de Troia, em Ilíada, e a sua continuação, que é simplesmente Odisseu tentando voltar à sua casa depois de ter enfrentado e derrotado os troianos. E Afrodite foi a principal causadora da Guerra de Troia. Para quem não sabe, a guerra se inicia pelo rapto de Helena, a mulher de Menelau, o rei de Esparta, por pares o filho do rei de Troia. Só que antes desse estopim, a gente tem um conflito dentro do Olimpo, porque Eris, a deusa da discórdia, fica muito incomodada de não ter sido convidada para um dos eventos em que todos os deuses estavam presentes. Então, com uma forma de vingança, ela envia ao Olimpo um pomo dourado e fala que é destinado à mais bela das deusas. Com isso, Hera, Afrodite e Atena Cada uma delas entende que o pomo é para si, pois se considera a deusa mais bela. Então elas decidem que quem deveria tomar a decisão era Zeus, que não é bobo nem nada, e olha para pares e fala: aquele cara, ele que vai decidir, se virem, e tira isso das costas dele. Então as três deusas aparecem ao pares e tentam subornar uh, e oferecer diversas coisas para que ele escolha a si como a deusa mais bela e, portanto. Quem deveria ficar com o pomo dourado? Dessa disputa, quem vence é Afrodite. Em troca, o que Paris recebe é o amor da mais bela mortal, Helena. E assim, tendo seu amor correspondido, ele sequestra Helena e leva para Troia, quando começa toda a guerra. Claro que durante a guerra, Afrodite toma o lado de Troia e protege Paris, Helena e esse seu amor proibido. O que não dá muito certo, porque a gente sabe que no final Troia é destruída. Por fim, para fechar nossa parte histórica, eu quero falar um pouco sobre o culto a Afrodite. O principal festival associado a deusa era chamado Afrodisia e era comemorado por toda a Grécia, especialmente em Corinto e em Atenas. No tempo dedicado a Afrodite em Corinto era muito comum ter relações sexuais com as suas sacerdotisas como forma de honrar a deusa. O dinheiro pago a elas era revertido para a manutenção do templo, e isso era uma prática muito comum não só no templo em Corinto, mas também em alguns outros templos por toda a Grécia. Estima-se que essa prática tenha tido origem nos cultos orientais às outras deusas citadas anteriormente, como Inanna e Istar. Os festivais de primavera também costumavam ser associados à deusa, pois o seu aspecto gerador de vida era muito evocado nesses momentos em que a gente associa também com a fertilidade da terra, das plantações e por aí vai. Tanto os festivais primaveris quanto a própria afrodisia acabava sempre congregando muitas pessoas e poesia, música, dança eram coisas comuns. Tudo que lembrasse de alguma forma o amor, a sensualidade e o gerar algo novo evocados pela essa presença da deusa nas vidas dos gregos antigos. De aspecto histórico é isso que nós temos, e agora eu passo a bola de novo para o Cédric para a gente falar um pouco mais sobre como que a gente pode se relacionar com este símbolo, com essa deusa, na atualidade. É isso aí, Léo. Trabalhar com arquétipos divinos não é só ler um mito ou outro, mas compreender a importância daquela divindade o que ela representava para aquele povo a qual ela pertence. E a partir dali, conhecer os seus simbolismos, ervas e tudo que aquele povo trabalhava e então trazer para mais próximo da nossa realidade de culto. E aí, ter um culto efetivo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 eu vou te contar uma novidade agora você pode ser membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis como por exemplo o selo de verificação de membro que vai te dar um iconezinho que vai fazer com que eu te enxergue no meio da multidão principalmente nas lives de tarot onde eu consigo responder a sua pergunta na frente de todas as outras perguntas você também pode fazer parte da revoada roxinol que é o grupo secreto do canal onde a gente faz ritualística juntos, conversa sobre magia, tira todas as dúvidas que você possa ter dentro desse universo mágico. É muito fácil e rápido de se tornar membro do canal. Aqui embaixo, do lado do Inscreva-se, tem um botãozinho escrito Seja Membro. É só clicar nele e selecionar a categoria que melhor cabe aí dentro da sua realidade e vir fazer parte da nossa revoada. Agora chegou aquele momento tão esperado que é a ritualística que a gente faz para entrar em contato com a divindade. Mas antes, eu recomendo que você